A solução também oferece modelos pré-montados e desenvolvidos dentro das melhores práticas administrativas, para serem usados sem a necessidade de se criar procedimentos específicos para cada empresa. No sistema, é possível monitorar para que todos os procedimentos definidos sejam totalmente replicados e verdadeiramente cumpridos, desde uma contratação até um processo comercial de venda, facilitando muito até mesmo a abertura e o controle de uma franquia ou de uma filial. Isso garante que o padrão e a qualidade da execução das atividades sejam mantidos com forte controle de custos e desperdícios.